Olá todo mundo, eu sou a Isa e eu sei que tô num lugar diferente, mas não é por muito tempo Tive que me mudar do meu quarto, mas não é por muito tempo Tô no meu quarto antigo aqui, de quando eu era criança, pois é então, hoje eu vou falar pra vocês sobre uma matéria minha que é eletiva, ela não tá dentro da grade do meu curso. Eu já falei aqui antes, em outros vídeos, que eu peguei uma matéria em inglês e que o meu curso tem muitas eletivas. Então, eu já comecei, já peguei uma matéria pra ir contando horas eletivas, já que é muita coisa, gente, é sério. É bastante matéria e eu acho isso bem legal, na verdade, porque você pode direcionar pra onde que o seu curso vai, pra qual área que você quer ir, eu acho isso muito bom. E eu Peguei essa matéria mais por curiosidade mesmo, porque eu sei falar inglês, mas eu nunca fiz um curso completo. Eu fiz um curso por seis meses, eu tive alguns problemas com o um lugar, então eu tive que sair. E eu não tava aprendendo nada avançado lá. Então, eu sei... Tudo que eu sei falar eu aprendi sozinha. Músicas assistindo séries, muitas, muitas, muitas séries. E desde pequena eu tive inter... eu tinha um interesse pela língua, então foi fácil. Foi natural, não vou dizer que foi fácil. <risos> eu recebi um e-mail de um dos professores falando sobre o English Semester, que é um semestre em inglês, né? Todo período tem, então é um período que tem matérias. Na verdade não é um período, são matérias em inglês. São dadas em inglês, que tem muitas pessoas, muitos intercambistas lá. E você pode pegar essas matérias e elas são sempre no período da tarde, porque é uma eletiva. Então, a gente pega elas, tem que ser num horário que todo mundo possa ter essa matéria. Então, é a tarde. Aí eu abri assim, um PDF enorme, cheio de matérias de vários cursos, e eu escolhi uma matéria chamada Creative Thinking. Que eu pensei assim, eu não vou pegar uma matéria de programação, ou uma matéria muito de arte, quero pegar alguma coisa ali no meio, design, essa matéria é de publicidade, de propaganda. E ela é dada inteirinha em inglês. Tem mais três pessoas do Brasil na minha sala, o resto são pessoas francesas, mexicanas, da Alemanha Então é bem legal porque você conhece outras culturas con Conversa com outras pessoas Você não escuta só aquele mesmo inglês De um brasileiro falando inglês, no caso é professor Ou aquele inglês americano Você escuta muitos sotaques diferentes É até um pouco complicado, vou admitir Eu escolhi essa matéria e pedi ela como eletiva Pra eu não ter que pagar ela, né? Uma matéria extra, assim Primeira coisa, a matéria é dada totalmente em inglês Você não fala português na aula Tudo em inglês, tudo eu tenho uma aula toda segunda tarde começa às 1h30 e vai até quatro e meia. é bem pesado, assim, por dizer mas é uma aula bem comunicativa bem prática pelo menos essa aula que eu estou tendo agora nessa né? matéria, tô, tudo que eu estou falando aqui é do meu ponto de vista com essa matéria que eu peguei, porque as outras eu não sei, né, eu não fui e não tenho muitas pessoas na sala, então não é uma sala cheia e é sempre ou no laboratório de computadores ou na sala que tem mesas redondas, várias as pessoas sentam juntas numa mesma mesa a matéria, como eu disse, é de publicidade e propaganda, ou seja, a gente fez coisas relacionadas à venda. E qualquer pessoa pode escolher essa matéria pra fazer, tá? Eu consegui ela como eletiva, porque tem. tá relacionado ao meu curso e inglês e tudo mais. Mas você. Qualquer pessoa pode pegar essa matéria na PUC. Talvez você tenha que pagar, caso o seu coordenador não deixe ela ser uma eletiva. E eu escolhi, assim, essa matéria, não pelo fato dela ser, ai, ah, é pensamento criativo, não sei o que, vamos desenvolver. Beleza, vamos. Mas eu escolhi também por causa do meu inglês, que eu acho que. Que eu preciso exercitar ele eu acho isso assim, muito importante, se você quer fazer um intercâmbio, qualquer coisa do tipo se você tá numa área que vai usar muito inglês no caso a minha, eu uso o tempo todo então eu pensei, meu, faz muito tempo que eu não tenho inglês assim, então eu quero fazer essa matéria pra poder né, exercitar aquela coisa, então toda semana eu tô lá ouvindo e falando inglês e uma coisa muito curiosa que eu achei, né que eu consigo entender tudo que as pessoas falam e na minha cabeça eu sei falar super bem, mas na hora de falar a gente trava a gente não lembra das palavras na hora, mas mas se você parar pra pensar assim, nossa, tem que falar tal coisa, eu consigo pensar agora. Lá na hora, a gente tá. <risos> Enfim, a matéria em si, o que eu fiz nessa matéria? Como as coisas são relacionadas à venda, a gente tem exercícios, assim, trabalhos na aula que são relacionados à venda, você fazer alguma coisa pro mercado. A gente então, tem que fazer muitas coisas no Photoshop, nada muito na mão, assim, só planejamento, mas... Todos os produtos finais são digitais. Que eu gostei muito, né? Porque essa é a minha área. Mas basicamente é isso, gente. É uma matéria em inglês que você faz com pessoas diferentes. E que você desenvolve a sua habilidade de fala em outra língua, sua habilidade de explicação. Também tive que fazer trabalhos de escrita, então tive que escrever. E o meu defeito no em inglês é não saber escrever direito, porque eu não tive aulas, né? Então, realmente, é muito legal você pegar uma matéria dessa pra não deixar ser inglês lá na estante. E, com certeza, eu vou, ter, vou pegar mais matérias em inglês nos próximos períodos por aí. E isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like de se inscrever e de dar uma olhadinha nos meus outros vídeos sobre a faculdade. Tchau!